Ô Gamox, deixa eu pegar o celular Não Você não deixa eu pegar o celular É porque tá traindo E tá mentindo Não só, agora que você precisar no Gamox Nós estamos aqui com mais um vídeo, gente E hoje Estamos, como que vocês pediram? The Joy of Creation Reborn Eu estava olhando, gente Parece que esse cara, ele teve outro jogo <coughs> Mas ele cancelou Ele cancelou o jogo porque ele não estava gostando E ele criou esse The Joy of Creation, Reborn, que é o 2. Então eu vou gravar quatro vídeos, gente. Cada um vai ser jogando com um. Fred. Bunny. Bunny. Ai, Bunny. Chico e Foxy. Gente, já deixando claro, o jogo ainda não está pronto. Então ele não tem um objetivo que vale a pena. O único objetivo que tem aqui é pegar umas notinhas lá em 1 um minuto, um negócio assim. Então eu vou, ao invés de tentar pegar, eu vou só jogar, me divertir e tal, e tentar pegar todos sem o tempo, sem contar o tempo, só tentar pegar mesmo, tá? Porque senão acaba virando uma experiência estressante. Então vamos de Freddy, colocar no modo infinito, infinito, e let's play. Ai meu Deus, gente, eu tô com medo. Primeiro andar, Fred em chamas. Ai, doeu até aqui olha <risos> gente, tá Como é que joga? Lanterna Shift corre ah. Nós estamos aqui, cá, feliz Quais estão tá lá? Que isso? Gente, eu tô com medo. Ai. É o Fred. Ah! Ai! Gente, gente! Ai! Gente, gente! Ah! Oh! Calma aí, jogo! Ai! Gente, que medo! Bom, a gente tem que procurar itens, cinco itens. Vamos lá. Ó, um. oh, o Fred tá ali, gente. Então nós vamos pegar nos itens. Gente, eu tô com muito medo. Fred. ai, ai! Hum. ah três Uf. ai gente o Fred queimado o Disgorgers on fire Fred ai uh. A gente só tem que descobrir onde é que tá o último gente, pelo amor de deus, será que não tem? Onde ele tá vindo? Ali! <risos> gente, cadê o último item? I just need a item. Uh, aqui. Não. Porra. Cadê? Deu ruim, acabou o tempo Corre <risos> Ele tá atrás de mim Bom gente, parece que o do Fred é o mais de boa Eu sei que cada um tem uma estratégia O do Fred é só correr mesmo Falta um Cadê? Morri Morri muito, morri muito, morri muito. morri. Ai, morri. Ai. Dois tá lá. Achamos tá, dois. Três um faltam um só que seria o posto, acho. Ah, não acredito. Não acredito. Ai ai ai ai ai ai ai ai quase quase Quase quase quase quase quase quase quase quase quase quase quase quase quase ai ai eu não sei ai ai ai ai ai ai esse ai ai ai esse ai nem vai dar Tá vindo, gente. Falta um. De novo. Não vamos conseguir. Ai, gente, esse último aí tá... Achei! Conseguimos! É nóis, gente! É nóis! Bom, gente, então foi isso. A parte 1, um, né? A gente vai jogar com todos, espero que vocês tenham gostado Deem like, favorito, que no canal, compartilhem o vídeo Gente, é, estou jogando Vai ser o próximo vídeo De, de Joy of Creation é, Falem em outros jogos aí de terror Que vocês quiserem que eu jogue, por enquanto temos esse Venef que temos que zerar Mas enquanto Foi só isso gente, espero que vocês tenham gostado Então pessoal Falou